Hoje, atendendo a pedidos, vamos continuar com Tiny Toon! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blisterando Jogos! Até hoje eu só vi os outros jogando, vamos ver como é que eu saio, hein? Corre! Oh, yeah. Vai, vai, vai, vai, vai! Essa já é a segunda parte, se você quiser ver as outras partes é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Ahá! Peguei o um atalho! Ah, é isso aí. E vamos em frente. Ah, pegando um atalho. Mocego idiota ha! Perninha Mega Man Style É isso aí Não, fase da água Ah, perdi um coração Maldito sapo Sai, peixe Maldito sapo Maldito jacaré Ah, só tem um coração Um hit me mata agora E agora, vamos para o chefe! Olha o bem-sola aí! Toma, bem Ah, maldito Plunk. Toma! Sai pra lá, Plunk. Opa! Toma, bençola! Ha! Agora as coisas vão esquentar. Ha, eu sei o caminho porque eu ouvi o tigano jogar. Quem não sabe, o canal do Tirano é um dos melhores aqui. Vou recomendar aqui um, o canal do Tirano. Muito bom. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Isso aí, pá, pá, pá, pá, pá! E vamos em frente. Ah, caiu da plataforma. Carrinho deles é isso aí. E agora vamos para o chefe. E agora vamos enfrentar o vingador tóxico. bem Bençola! Sai, Plucky! Ahá, é o um super coelho, rapaz! Tchau, Bençola! E vamos em frente! Ah não, outra fase da água Sai peixe Sai sapo Sai jacaré Opa, vidinha Ah, salvo pelo turbo É <risos> isso aí E agora, vamos para o chefe, mas primeiro teremos que percorrer o navio, Navio Pirata. E eu queria agradecer aqui ao Templar SP e ao Retrocompatibilidade, que foram os que recomendaram esse jogo. Peguei o atalho, vai, vai, vai, vai, vai. É isso aí, e agora o valentino ah, olha o valentino aí. Toma Toma Opa Não pode cair na água Opa ha! <risos> Se deu mal, Valentino É isso aí E vamos em frente! Ah não, outra fase da água! Ah, cuidado com o peixe! Ah, cuidado com o tubarão! isso aí. Então é isso, muito obrigado Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe Comenta aqui no vídeo Conto com sua presença no próximo vídeo E até a próxima Isso é tudo pessoal Diga tchau Lilica Tchau Lilica